E aí pessoal, beleza? É, hoje eu estou aqui para apresentar o, o nosso... Fazer uma demonstração do nosso trabalho da disciplina de Sistemas Distribuídos 2 Aqui na Univasf. Eu, eu faço parte de, do, do grupo que é composto por mim, Bruno Sampaio, Danilo Macario e Eldon Costa Bem, a gente escolheu desenvolver um, um cliente web service para coletar dados de, da, sobre a Copa do Mundo Dados da, daqui do Portal da Transparência Que a gente consegue obter informações sobre as cidades que foram, foram sedes da Copa A, a respeito do, do gasto e investimento A gente pode buscar por temas, pode buscar por cidade E aí aqui a gente consegue listar alguns, alguns valores úteis sobre investimento em algumas áreas, né? A gente tem aqui comunicação, aeroportos, turismo, estádios, estruturas, dentre outros, segurança pública e, e alguns outros valores. Então, basicamente a gente pegou aqui a, a pegou aqui a disponibilidade do do web service que está implementado aqui, do, o dado do dados do Gover. A gente fez, é utilizou o protocolo SOAP. E criou o nosso projetinho aqui utilizando a linguagem Java. E aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês. Essa aqui é mais ou menos a, a cara do nosso sistema. Deixa, deixa eu executar aqui. A gente fez uma interface aqui Implementou, A gente teve também que implementar alguns métodos Para facilitar um pouco na, na nossa execução Já que a gente não, não obteve todos os, todos os dados de imediato A gente teve que fazer alguns, algumas adaptações E aqui basicamente funciona da seguinte maneira Seleciona a cidade aqui E ele vai automaticamente fazer uma busca no servidor E vai preenchendo a tabela para a gente A gente tem que aguardar aqui alguns instantes pronto todos os valores já foram preenchidos a gente pode ver aqui através da, das abas no aeroporto a gente tem os IDs dos empreendimentos as ações que é uma breve descrição do que foi feito e execução financeira que informa realmente o valor que foi gasto para efetuar tal tal obra no caso né então aqui R$ 237.354.847,51 para a cidade de Belo Horizonte, no aeroporto. E aqui a descrição, reforma e modernização do terminal de passageiros e adequação do sistema viário. Aqui a gente pode ver também os estádios, quais foram os gastos. Mineirão, centro de treinamento, nesse caso aqui não teve nenhum gasto. Esses aqui foram valores que não... não Realmente não Podem ter sido propostos, Mas que realmente não chegou a ser efetivado Por isso que está valor zero E aqui a gente pode alterar os valores Pode alterar a cidade e assim obter dados Da, da respectiva cidade selecionada Troquei aqui para Salvador para a gente ver Estou fazendo uma busca Atualizou os dados, pronto Aeroporto a gente teve aqui Reforma e adequação do terminal, ampliação do pátio da aeronaves, construção de torre de controle, estádio, reconstrução do estádio da fonte nova, então quer dizer que, né, que ele está atualizando o valor, está pegando o dado corretamente. Centro de treinamento, nenhum desenvolvimento turístico, a gente teve muitas um propostas. Segurança pública e telecomunicações. Bem, isso aqui foi uma, uma breve descrição para a gente fazer uma demonstração e. A ideia, a ideia é que a gente possa ampliar também esse trabalho para que a gente possa sugerir uma, uma, a criação de uma documentação que a gente teve dificuldade para obter detalhes da, da API e a gente pensa no futuro escrever ou, ou elaborar, sugerir a criação de uma documentação e até exemplos para facilitar o, o uso e o aprimoramento desse web service que foi criado pelo governo. Então é isso, eu espero que vocês tenham se interessado, e maiores informações pode acessar aqui o site do portal da transparência Ou então deixar um comentário aí no, no vídeo para que a gente possa interagir também Falou, um abraço